Fale de uma forma que todo mundo entenda pausadamente, é, tenha a interpretação do texto quando for algo mais sério, algo mais descontraído, você sai assim, ter os picos e os vales. Seja objetivo, como eu te falei, os primeiros 13 segundos do vídeo você tem que ganhar o jogo, e depois entregue, não fique fazendo assim, não seja prolixo, sabe, fica chovendo no molhado, você estuda o roteiro, bom, eu vou falar sobre isso, isso isso, então você fala e entrega, então a mesma coisa não pode acontecer no seu vídeo. A pessoa parou, olhou, caramba, o que ele vai falar? Aí você vai falar exatamente aquilo que você propôs, sem rodeios, curto e objetivo.